com lápis de cor super fácil, beleza? continuidade aí do nosso vídeo. Se você não sabe, tem uma série de vídeos que a gente está fazendo aí, já abaixo no terceiro vídeo. Vou deixar no card aí os outros vídeos. No finalzinho também vou deixar um vídeo é, na tela final para você, tá bom? Tem um curso também, curso de desenho realista fácil, que é o preto e branco e o colorido. Primeiro link na descrição. Se você, se você vai fazer um, um, um desenho, não vai pintar se você vai pintar uma área você espera que aquela área seja repintada por cima então infelizmente você não pode apertar muito aquele local tá Que tem aqui um, um escurinho bem pouquinho aqui, outro bem pouquinho aqui, né, alguns pontinhos. Talvez eu use esse lápis, né? porque a pele já ficou bem mais escura. Essa que está mais rosada. A gente pode ver o que pode fazer depois. Deixa eu ver se dá certo esse daqui. O certo é você testar antes em uma folha. Esse aqui está muito escuro, vou colocar o mais claro aqui. Esse aqui é o marrom café. Beleza, agora a gente vai tentar o máximo aí alisar, né? Essa textura aí. Poderia passar o bombril? Poderia sim. Mas eu não quero passar o bombril nessa, eu quero passar protagênio. bom? Os que eu fiz risco assim, eu passo ao contrário. Passo assim. Você pode estar tá passando o algodão né? fica mais lisinho olha só o algodão não se engane com o algodão no um lápis de no um lápis de couva e às vezes eles, ele o algodão ele esfolia mais do que o próprio papel higiênico tá? Se a gente perceber que o nosso desenho está muito mais para amarelo do que para mais menos rosado, aí você pode estar tá dando, dando mais uma tonalidade de rosa ou pode estar tá jogando um, um cor de carne, um vermelhinho. Não, mas eu quero deixar desse jeito aí mesmo. Agora vamos para o nosso... É, vamos fazer aqui a sobrancelha, né? Eu estou usando aqui. Eu vou usar esse lápis aqui, ó. Ups. Vou usar aqui o sépia mesmo, o sépia escuro, né? para a gente fazer aqui a nossa sobrancelha. Aqui, A gente perceber que ficou muito claro, a gente pode colocar, usar o lápis preto aqui no meio. Aqui mais pro meio aqui, ó. A gente usa o lápis preto depois. Beleza? Vamos continuar aqui. É... Cílios. pezinho aqui. Começo pelo pezinho dos cílios aqui. Não vamos usar um rosa aqui dentro. Vamos usar um rosinha. Vamos usar um rosinha aqui dentro. Olha só. de cinza aqui, porque a gente olhando aqui vê uma coisa, então né? com esses cinza aqui, não sei nem o que é essa um pouquinho aqui, ó bem aqui assim, ó coisinha até errado, né até errado aqui nessa cor vou botar um cinza aqui com essa a gente tá tentando imitar as cores aí continua aqui no chegou aqui com e de novo aqui vamos vou jogar aqui com o aqui... um azul bonito aqui essa azul esse azul, sol... azul que tá muito legal não não não um azul um azul bonito aqui ó olha. olha só para saber atenção jogar esse verde pinho, próxima bolinha aqui do olho, um verde pinho, em volta dessa bolinha aqui, né, verde pinho, vamos jogar aqui o, vamos jogar esse sep esse aqui, mas a gente vai ter que jogar o preto mesmo. Então, porque eu não estou com o preto aqui. Antes de eu pegar ele ali eu vou adiantar com isso daqui mesmo. na próxima aula, tá? Não tem jeito, mas pra mostrar realmente passo a passo, os vídeos ficam grandes, beleza? Então na próxima aula a gente continua aí, o olho e o cabelo, ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu tchau, tchau